Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, Feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Primeira coisa que eu vou fazer hoje é pedir pra você se inscrever aqui no canal, pra você curtir o vídeo, comentar, é, me ajuda bastante, principalmente se você se inscrever, beleza? Preciso chegar nos mil inscritos, tô com 550 nesse momento, já aumentou bastante da última vez que eu postei, então galera, obrigado, quem puder dar essa força aí, eu agradeço. primeira coisa que eu quero mostrar hoje é o resultado, né? Isso é uma coisa muito legal de mostrar, principalmente para você que é novo né, nesse mundo aqui de aposta, é, esportes virtuais, todas essas coisas. Tem muita gente que mostra só o saque, mas não é por aí que você vê se a pessoa realmente está tendo resultado ou não. É por aqui, ó. Então, é, eu vou vir aqui na minha conta. É, histórico. Ó, tem muita gente que vai aqui, ó, no saque. Só que isso aqui não significa nada. Porque, por exemplo, eu posso ter depositado 10 mil na minha conta, eu vou lá sacando 500, 400, 300, não sei o que, não sei o que, e eu mostro só o saque. Isso não significa nada. Isso não significa lucro. Significa só que você pôs o dinheiro e tirou. Só isso. Então eu quero mostrar isso aqui, ó. Ganhos e perdas. Eu vou mostrar nas últimas, 24, ah, nas últimas 48 horas. R$540 que eu ganhei nas últimas 48 horas, beleza? E aí eu quero mostrar para vocês é, dois caminhos para chegar nisso, tá? O primeiro caminho é esse aqui, que é o grupo do Telegram, e eu só vou mostrar isso aqui para não mostrar muito mais. Ó, é, Isso aqui é o que eu postei lá no grupo, tá? Então ontem a gente fez três entradas e deram seis greens, seis entradas e deram seis greens. E das últimas 18 entradas, a gente acertou 17. Só tomou um red. Na verdade, é isso. Das últimas 18, a gente acertou 17. Caralho. Das últimas 19, a gente acertou 18 e errou uma. No total, 19 entradas e um head. E aqui eu quero só fazer esse recorte aqui, ó. A gente tá conseguindo pegar bastante 5+, e pegar bastante 3,5. Deixa eu ver se eu acho aqui. É... Uh... Aqui, ó, há bastante 5 mais e bastante 3,5. E, e aí eu vou aproveitar também que eu estou aqui no vídeo para mostrar para vocês uma promoção que eu tinha feito só para o VIP, mas eu vou abrir aqui agora para todo mundo, tá? Quem quiser é, analisar sem, sem depender de mim, sem depender de ninguém, eu estou vendendo essa estratégia por apenas 100 reais. Você precisa de um site de análise para fazer isso. tá não é, cara, não é que você precisa, mas um site de análise é um puta facilitador. Agora, ah, mano, me, eu vou comprar a sua análise aí e depois eu vejo se eu preciso realmente de um site. Beleza. Feijou, dá para fazer sem site de análise? Dá. Vai dar um trabalho, mas dá. Dá para fazer, tá? Não é, não é impossível, mas dá para fazer. Então, os caminhos são esses. Você pode entrar aqui no nosso grupo do futebol virtual, que tá apenas R$10,00 por mês. Por enquanto, tá? As vagas estão acabando, R$10,00 por mês. Ou, se você quiser, você pode comprar a minha análise, que é a análise que tem dado esse resultado aqui de 19 entradas e um red, você pode comprar essa análise, é um pagamento que você faz uma vez na vida e depois não faz mais, aí você consegue operar sozinho. É, o grupo tem sido a base desse resultado, tá? É, eu e eu, particularmente, apesar do nosso grupo ser voltado para o 2,5, eu opero só no 3,5. É, é uma odd maior, eu prefiro, é, não corro o risco de, de quebrar minha banca, eu prefiro, mas isso é muito pessoal. O grupo é voltado para over 2,5, mas eu opero no 3,5. Fechou? É, meu contato está aqui no vídeo ou vai aparecer aqui na descrição. É, Aproveita essa, essa oportunidade. É, não perde tempo. O padrão está batendo lindo. A Beth fez várias atualizações e esse padrão continua batendo. Fechou? Conta comigo. Valeu.